Saudações aí galera do canal GamerLiuGames, eu sou o Caio Nobre aqui do canal Meia Lua e vamos lá porque eu também estava bastante ansioso para poder dar uma testada nesse jogo aqui que vem lançando personagens a rodo todas as semanas aí cara, a gente fez uma cobertura aqui no canal também de alguns deles e tudo, e bora lá mano, finalmente chegou o momento, vou bater no Liu como vocês estão acostumados, entendeu, já <risos> não se esqueça de deixar o likezinho aqui também, se inscrever no canal e ativar o sininho aí, tanto do Meia Lua quanto do canal GamerLiu né meu brother. Você tá pronto pra apanhar? Ah, então vamos lá, né? Vou botar a prova aqui, ó. Ó, deixa eu só botar na banca aqui de uma vez, uma parada, o seguinte. O Kalil já jogou esse jogo trouxendo as mil horas. Eu tô começando agora, entendeu? Então já já tô avisando, já. Olha lá, galera, começou o choro já. Que começou o choro o quê, mano? Isso aqui é porque você já tá sabendo o negócio. Eu joguei, eu joguei só com esse personagem aqui, o Berserker e também o Vanguard. Só com esses, mano. E o meu Axel do jogo, né? Não, de boa. Galera, esses são os personagens que a gente tem disponível no momento, tá? Sim. É... Eu vou escolher... Eu vou pegar o Berserker primeiro. Sim, beleza. Tem uma cor diferente Ó. dele aqui. Cara, eu vou testar um aqui que eu não joguei ainda, porque eu joguei só com esses dois, Berserker e Vanguard, só com eles, entendeu? Beleza, bora. Vamos lá, deixa eu pegar algum outro aqui. A gente vai aprendendo durante o vídeo mesmo, cara. É bom que o pessoal vai entendendo também junto com a gente a parada. É isso aí. Deixa eu pegar essa menina aqui, cara. Eu gostei do gameplay dela quando ela foi apresentada. Pega! Um Vamos detalhe lá. ou outro, eu vou, antes de da gente começar de verdade o, o quebra-pau, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o jogo, tá? Ele, por incrível que pareça, ele é muito mais simples do que eu imaginava. Ele mais parece um gameplay de jogo de celular, pessoal. Né, Caio? Sim. A gente tem, tipo, que um botão pra especial, um botão pra ultra, e vocês vão ver qual é que é a pegada. É, uma coisa que eu tava percebendo, Calilzeira, é que, pelo pouco que eu joguei, né, você tem um botão com es de especial, pra você dar as magias e tudo mais. Isso uhum. me lembrou muito, assim, um pouco, né, na verdade, o estilo de Dragon Ball Fighters, porque ele tem muito isso. Ele tem um Sim. botão para poder e tem botões pra golpes fracos, médios e fortes, tipo isso, entendeu? Sim. Por exemplo, pessoal, ó, se eu apertar o X, ó É um poder. É ó. um poder Se eu apertar X pra baixo, é outro poder. Se eu apertar X pra cima é outro poder. X Sim. pra trás. X pra frente, entendeu? E cada um desses vai gastando aquela barrinha que tá carregando lá em cima, lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Viram? Sim. É muito simples. Eu acho que tá ok, Bora lá, Caio? Vamos, vamos brincar? Vambora. Vamos, vamos pra pancadaria, porque é o que importa aqui. Caramba, Calilho, no projete assim mesmo? Ai, ai. É. Carai! <risos> ó, isso é pra quem não jogou nada, hein? Carai, mano. Nossa, essa bichinha bate essa menina. Notável. Caramba, como é que faz isso? É o L2, mano. O L2, L2. Ah, L2 pra frente, pra L2 pro lado. Ué, aqui não tá indo, não. Ah, foi. R2, é na verdade. R2, perdão, cara. Isso, isso mesmo. Você quis me enganar, você me sacanear, ligado. Ah, foi, uh -huh. aham. que da hora, mano. Ó, e quando a gente apanha, e na defesa principalmente, ó, tem uma barrinha branca lá no, no HP que vai voltando, ó, ó. Sim. Nossa, mano, que da hora esse gameplay. Na moral. Ele é muito da hora, é muito simples, né? E nossa. Caramba, velho. Boa, boa, boa, boa Não, ele realmente é um gameplay Muito simples, cara Rapidinho a gente pega, entendeu? Sim Cara, uma coisa que eu tava vendo ontem No... Eita No, Ma... no Maximilian Todd, tá ligado? Uhum. Eu tava vendo um negócio lá que ele falou, velho Eu fiquei meio, meio... Cara, eu Oxe. caí Você caiu? Eu caí, sim Não acredito, velho Pois então, é Então, peraí, Eu já vou esperar você voltar Pausei uh. o vídeo aqui. Deixa eu só dar uma... Galera, deu um BO aqui. Já, já é aquela coisa, né? Beta, o cara fica testando estresse stress de... de rede e dá nisso mesmo. Vamos lá de novo. Sim, vamos lá. Caramba, mano. É foda, porque... Eu tava até comentando com o Kalil em off, porque, assim, é um jogo da Ark System Works, que é uma empresa que sabe o que tá fazendo, né, mano? Já lançou jogos aí como Dragon Ball Fighters, Guilty Gear e tudo assim... E uma das falhas que a gente notou nessa beta é que não tem modo treino e não tem um modo invite a friend, que é muito mais fácil de você ficar procurando sala, sabe? Exatamente. Ou criar uma sala com senha, tá ligado? com Um nome específico e tal, pra você procurar por esse nome ou código, sei lá. Mas enfim. Mano, o que eu tava falando pra você aquela hora, na hora que cortou o vídeo, é que eu tava vendo lá a live do, do Maximilian ontem, e ele Sim. comentou o seguinte, mano. Ele comentou que esse jogo pode ser... Que venha gratuito, cara Cara, isso seria da hora demais Né, mano? Eu não sei como é que é o jogo Original, né? Porque o, DN uh... o Dungeon Fighters Ele uh... é um jogo que já existe, o Dungeon Fighters Online E tal Sim. Eu não sei como é que são os mods, se o jogo é gratuito, como é que é o esquema Mas se for, pode ser bem possível, cara Não sei, entendeu? Entendeu, cara? Imagina que da hora Essa quantidade já de boneco, tal, inicial Manda lá é, O jogo gratuito pra todo mundo E vende os bonecos extra, ué Exatamente. Pô, oh, se os caras fizerem isso, mano, eles vão se dar muito bem. Todo mundo vai estar jogando esse negócio, velho. Não, isso aqui eu acho que tem um potencial pra competitivo fudido, irmão. Né? Pelo estilo de gameplay dos personagens que eu notei aqui, sabe? Sim. Ah, ela faz isso no ar também? Faz. Au! Au! Nossa que senhora. surra! Esse Berserk ele bate, viu, mano? É bate. muito da hora. Eu joguei com ele. Foi. Boa, boa. Exhaustion. E eu não tinha pensado nisso, cara. Mas se esses caras metem esse jogo gratuito, caiu do céu, mano. Porque, teoricamente, o jogo, ele, ele não sei porquê, mas ele é mais simples do que tudo que eles já fizeram. Nem o Granblue é tão simples assim o gameplay. Dá a impressão que, tipo assim, não teve um trabalho violento, saca? Sim. Fa faz sentido ele vir gratuito, sei lá. Nossa, até, até atrasa os, os golpes desse bicho, pega? Sim, pega. É foda Mano, claro, alcance... ele manda tipo um Jetsuga show do Ishigo Tá ligado? É, o alcance dele é muito bom, mano Muito, muito bom Galera, já vai comentando aí o que vocês estão achando Olha a cara de demônio do bagulho, velho <risos> Muito louco o... Eu fiz um vídeo desse Berserk quando ele lançou E eu até trouxe um hum. pouco da lore dele, mano é um de... Ele tem um Sim. demônio dentro do corpo dele, cara O bicho Vamos escolher outro Vamos lá ah, eu, pegar... eu vou experimentar ah, o eu Vanguard aqui, ó. Vou experimentar esse Vanguard... Esse Vanguard? Não, o Grappler aqui, ó. Beleza. Eu enfrentei um cara, quando eu tava brincando online aqui um pouco antes, que usa <risos> esse Grappler. Ele tem uns parry muito louco, mano. Que o cara vai bater, é? bate no parry dele e ele faz um agarrão. Ah, deve ser com o um X então, mano. Caraca, eu vou tentar aqui. Ó, oh, barato é louco, velho. Barato é louco. Ô, oh, e os bonecos são bonitos, né, cara? <risos> tem feio demais, mano. A arte a desse de... jogo é sensacional, né, cara? Sensacional. Ele me lembra tanto o Granblue, velho. Tanto. Nossa. Olha isso, Olha velho. que, dá que hora, da hora, velho. Ah, a gente até falou junto. <risos> Watch out. Mano, eu gostei desse personagem, velho. O design dele, o estilo, manja. Sim, sim. Nossa, eu acho muito da hora. Nossa senhora, o que, que é Boa. isso? Boa. Agarrão Isso aqui Tem isso aqui Ah, agora meu personagem ficou exausto Tadinho Ô, oh, louco hum. Fiz besteira Fiz besteira Olha isso Caraca Mano o seu personagem, pelo que eu tô vendo, é um personagem de perto, né? Isso. É, o meu ele já manda aquele alcance longe. Aí é o seguinte, Kyle, Espera um pouquinho. Não gasta. Tá vendo lá em cima que a sua vida tá abaixo de 30%? Aham, uh -huh, sim. Aperta o L2. Aí é o Ultra. Ah... É tipo um Feral Blow, então, hein? Do Mortal? É isso aí. É isso aí. Entendi, tá rapaz. Que da hora. Ó, agora eu consigo lançar o meu. Entendi. Oh, que da hora, mano. Da hora pra caramba. Mano, olha que coisa linda, velho. Nossa, o, a animação disso acontecendo é muito foda, é mano. É muito foda, né? <risos> muito foda, muito foda. Que legal, mano. Então É uma mecânica de comeback, então. Sim. Tipo isso. Basicamente isso. Nossa senhora, eu pulei na lança, mano. O problema desse cara é o alcance, velho. Sim. Nossa. Caraca. Esse, esse aí é parte do golpe ou é agarrão que você dá? É agarrão, parece no meio do combo mesmo, viu, mano? da hora. Nossa, esse... esse eu tô usando muito esse R2 pra poder ver aqui. Mas o, o, a distância dele não é tão grande e ele acaba saindo na frente do personagem, mano. Tem que saber usar Sim. esse trem direito no, no horário Sim. certo. Sabe uma personagem que é muito OP? É uma que também tem um bastãozão igual esse cara aqui. Hum, sei. Eu acho que eu sei o que é. Volta pra sala. Vamos lá, Return Room. Beleza, vamos de novo. Beleza. Okay. Ready? Deixa é, essa aqui. mina, essa aí, essa aí, ó. Ah, Inquisidora, sim. Eu não nice. joguei com ela ainda não. Deixa eu ir com esse cara aqui, ó. Beleza, eu vou experimentar esse aqui. Eu Se enfrentei eu um cara usando esse Crusader aqui, mas o bicho é chato, irmão. <risos> é mesmo? É. Nossa, o bicho é muito nojento. Você tá louco. Ele faz, um, cara, ele, cara. ele faz uns escudão atrás de você e não te deixa ir pra trás mais, entendeu? Hum... Hum. Você vai ver. Ah, tipo o coisa, o, como é aquele carecão lá do mortal, o... da areia? Ah, sim, o Garrus, sim. É a mesma coisa, né? Ele faz um esquema assim, não faz? É, ele Autoboyado. faz umas, umas muretas e não deixa você andar pra trás, um negócio assim. Quer ver, ó. Deve ser com um botão aqui do negócio. Aí, ó. Caraca, um maluco que faz isso também é no Street Fighter. aquele ah, no com... É, aquele maluco com um pino na testa eu Esqueço o nome dele Não, e o cara ainda tem um projeto no ar Você viu ali, né? Sim Ó, tem um escudo que eu acabei de levantar pra ele, ó Eu ah, tô vendo, mano Sacanagem isso aí, não pode <risos> Não pode não Nossa senhora Caraca E que, que é isso eu Não sei, nem, nem hora que eu entro pra bater, Pô, Lembra que eu tinha falado pra você? Eu falei, mano, esse boneco aqui vai ser meu main E ele é bom, cara nossa, da hora, hein? Caraca, ele é bom. Nossa, Caio. Tomara que não demore pra sair esse jogo, velho. Que gostoso, cara. Eu vi, hein? Eu vi de novo, hein? Pera aí. Hum. O problema é que eu fico tentando aprender. Mano, essa, esse jogo falta muito no modo treino, na moral, velho. Falta, mano. Ô louco. Mano, ele tem uma. Ele dá uma espadada e depois ele atira lá, ó. Ah, é verdade. Olha lá. Ah, não sei fazer compra com esse filho da puta, esse personagem Puta agarrou Peguei Ah, tomei Não, tomei Boa, <risos> mano, boa Consegui defender bem na hora, velho véi. Nossa, velho, jurava que tinha pego, cara Cara, olha esse especial, irmão Pô, oh, esse ah, cara é o quê? Ele é tipo um cristão, né? Olha lá, o é, lembra o cruzado dele. do Diablo? Ah, verdade. É tipo, é tipo esse estilo. É um cara santo. É <risos> um cara santo. Ai, <risos> rei. Hey. Esse, esse negócio é da hora, isso aí que ele faz, mano. Né? Esse lance da parede, mano. É. Ó, oh, mano, já era! E tira uma vida do caramba, velho! Olha isso! Olha isso! Esse personagem, bom. meu filho! Eu tô falando muito que ele bom. é cretino, velho! Muito bom, dá retry, dá retry, que eu gostei do meu boneco também. Eu acho que Bora. esse personagem que eu tô, ele não é um personagem de ficar fazendo muito combo, ele é um personagem mais de usar essas, a magia dele, essas paradas assim, mano. Retry, magia. retry, aí! Boa. Pode crer, mano! Deixa aparecer a apresentação dos caras! Boa, boa, vamos lá! pra galera poder ver. Cara, eles estão fazendo muito jogo de luta rápido, né, velho? Meu, como não. é que pode, cara? É um jogo atrás do outro, Dark System, velho. Não, e esse pegou a gente muito de surpresa, velho, esse jogo aqui. Foi Eu mesmo? não esperava, não esperava. Não, ninguém, ninguém. Porque Guilty Gear 2021, mano. Então... Saca? <risos> Por isso que não faz sentido ser algo grandioso, na né? minha opinião, entendeu? Sim. Eu acho que os caras vão meter essa mesmo de algo bem mais simples. Saco. Caraca, que louco isso! Você soltou tipo um negócio do céu, é isso? É, um raiozão, olha lá, uma lança, uma ah, track ai, ele usa, que manja? Hora. Animal, mano. Ele usa no ar. Olha isso, mano. Pegou. Pegou. Nossa, que mano, olha hora, isso, que É muito bonito, velho. Mano, esse golpe aí que você tá dando, velho, é muito o, brabo. O, o, do, do ar? Do ar. Eu, então, eu, eu não tô sabendo fazer, ele ainda tem uma bola de energia que ele manda, eu não sei fazer. Quer tentar? O cara, que, o cara que jogou contra mim, ele ficou mandando essa bola de energia em mim um tempão, tenta mano. Aí, tenta aí, tenta aí, tenta aí. Aí, ó. Acho ah, é mano, essa aí... Pra frente e bolinha Pra frente e bolinha, só pra frente e bolinha Ó, oh, então, pra frente e bolinha é esse escudo Pera aí, então pra trás e bolinha Meia lua e bolinha Aí, ó, pra trás e bolinha é isso Meia e lua e bolinha Minha sessão acabou de desconectar de novo, Calil Ah, mentira, <risos> mano Sério Ó, acabei de cair Caiu. de novo, mano Caiu aqui Não tem problema A pausa do vídeo serve pra isso Exatamente É, eu vou voltar com ele, tá, Caio? Com o Reitan. Beleza, beleza, vamos lá. Show. Eu tava com um cruzado aqui, doidão. Vamos lá. Sim. Nossa, velho, é muito da hora as artes desses personagens, Sim. mano. E pior que eu não conheci o jogo Dungeon Fighter Online. Sendo bem sincero, assim, eu fui conhecer. Quando a Arc System anunciou esse jogo Aí eu falei, pô, que da hora eu não Deixa sabia o que pulsada, tal. é. Aí eu fui dar uma olhadinha no jogo Como é que ele é, a lore e tudo mais, entendeu? The connection with your opponent was lost Mas pelo menos eu tô na sua sala, vamos lá Vamos lá, vamos de novo <risos> Galera, é isso mesmo, relaxa Beta é até assim, pô É assim pô. mesmo, é é assim mesmo. É assim. Agora os caras com certeza vão recebendo aí O feedback do pessoal, né? Sim. E vai mudando, cara, vai melhorando e, e pior que eu vi no Twitter, mano, nas redes sociais, assim, o pessoal comentando que o jogo, ele realmente, ele tava dando muito problema nesse sentido, de conexão, muita gente não tava achando a galera, ou quando achava, caía, é foda, velho, é Sim, foda, ontem velho. foi tão ruim que, tipo, ontem que começou, tá, pessoal? E aí, ontem, durante uma hora, ninguém conseguia encontrar ninguém. Aí, ah, eles lançaram uma versão rápida pra você, ah lá, mano, acho que pegou tá mesmo, hein, Caio? É, aqui tá, tá foda, velho, vamos tentar só mais uma vamos vez. Vamos tentar mais uma vez, vamos lá. E aí eles lançaram uma versão de para você jogar rapidinho contra a CPU, tá ligado? Sim. Só para a galera não ficar sem jogar. Só que escolhia random o seu boneco e o seu oponente. Pode ser que depois um pouco mais para frente aí eles lancem uma nova beta um pouco mais robusta e sem esses problemas. Pode ser. E entendeu? Com algumas opções a mais também, né? É. Aí ó, tá dando ó, de novo o a... um problema de conexão. Bom. Quer ver? Então... Vamos sair aqui uhum. rapidinho, Leave the Participation. Uhum. Vamos tentar um outro arcade só pra poder Vamos. fechar. Bora, bora. Só pra ver se de repente a gente acessando por outro aqui dá. dá bom. Vamos? Ó, oh, eu sou tão supersticioso que eu vou escolher até outro boneco. <risos> <risos> <risos> Vamos lá. Vamos ver se agora vai dar bom. Vamos lá, Pô, e joguinho, não tá decepciona tão... não, hã? O jogo tá tão da hora pra acontecer esse tipo de coisa, é uma pena muito grande, velho. É, que a gente não consegue aproveitar o máximo que o jogo tem a oferecer Sim. por conta disso, né, velho? É isso mesmo. Isso que é o complicado, vamos ver. Ó, de novo, ó. Deu The connection mesmo. Connection your opponent has been lost aqui Sim. pra mim, ó. Ah lá, isso mesmo, ó. ó olha Aí que cai. bizarro. Sim. A, a, a luta começou, chegou a aparecer o fight. Isso, aqui no meu né? começou a introduzinha dos personagens e tal, mas aí, tipo, já deu o alerta entendi. Galera, vamos fazer a última tentativa, a gente vai criar uma nova sala, a gente vai pausar o vídeo Vocês não estão tendo nenhum Sim. problema com enrolação, tá? E a é gente isso. já volta, rapidão Beleza, vamos lá Galera, criamos outra sala, vamos ver qual é que é Sim, vamos lá, vamos tentar Se não aqui Se agora, pelo menos a gente já encerra, fizemos algumas lutas e já era é, deu pra gente poder explicar bem o conceito do jogo, como ele é e tudo, né? Vou aproveitar aqui, já vou até pegar um outro personagem, pra gente ver. Pega o Zoner lá. O Zonerzinho? É, Sério mesmo? Não. Você quer que eu faça é, você passar raiva? Sério mesmo? vai. Esse é o Axel do jogo, galera. Não tem o um Axel lá, Zonerzinho safado do Guilty Gear? Então, esse cara é o Zonerzinho do DNF Duel. É inacreditável o quanto ele é chato, velho. Nossa, ele é... Nossa ele senhora. é muito chato. Eu, eu acho que... Assim, eu ouso dizer que ele é mais chato que o Axel. Na moral. Na moral. Na moral. Aí, ó. Agora deu bom. Aí, boa. Deixa aparecer as apresentação. Mano, essa personagem inquisidora, ela é muito foda, velho. Eu não vou nem ter chance de testar os golpes, mano. Porque se seu boneco aí, não dá tempo de respirar. Não, não. Pode brincar um pouquinho com ela aí pra você entender e tal. Depois a gente vai. Beleza, eu, só beleza. Sei, eu só sei atirar a distância com ele. Eu também não aprendi nada, assim. Tá, peraí. A única coisa que eu sei é isso aqui, ó. Tipo, de atirar. Pra o negócio atirar. é isso. Nossa tá. senhora! Tá. Peraí, deixa ela carregar aqui. Beleza. Então, deixa eu testar os meus aqui também, que eu não tinha visto. Tá. Ah, tá. Olha o Dante. É, mano. Olha que louco. <risos> Nossa tá. senhora foi mal, ela vai, ela vai pra Não frente, caralho. Cara, eu acho que. de boa, vambora. Vambora, vambora. Vambora lá então. Ó, por que a gente tá falando que ele é Zonezinho, galera? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó o joguinho Opa. do cara, ó. Ó, que saco. <risos> Ninguém chega perto, olha isso. Ninguém chega perto, velho. Ó. Olha isso. O alcance disso é absurdo, Caio. Nossa, mano. Olha isso, ó. ó. É absurdo. Cara. <risos> Chega a ser desonesto, saca? Eu acho que esse boneco aí vai dar muito trabalho, mano. Na moral. Olha isso. Você pode ficar só... Nossa, apertei sem querer, mano. E você viu o HP que arrancou? O especial Sim. dele? Nossa, essa personagem ela tem uma strap muito louca, velho. Olha. Boa, boa, boa Cara, quem souber jogar com esse personagem que você tá Meu amigo Vai dar cansaço também Vai Olha isso aí, ó Ó, ó Busca lá no fim da tela, irmão É, cara É, é esse personagem que vai <risos> É muito roubado Caralho, que da hora, velho Combaço, irmão Foi mesmo Olha Olha isso, olha. olha isso. Caraca, velho. Ó. Cara, eu tô, eu fiquei, eu fiquei preso. Sim? Fica mesmo? Olha isso, Caio. <risos> Sem chance, mano. Sem chance. Cara, olha essas trap da menina, mano. Que da hora! É muita apelação, mano. Olha lá, e o bagulho tá tá bateu, mano. Olha a sua vida! Como que não morreu? Tá no pixel. Tomei. Oh! No! Passou direto, meu irmão. Fica nunca... nunca mais, velho. Que da hora. Mano, muito esse muito especial bom. dela é foda, velho. Muito bom. Esse Muito especial bom. dela é louco demais. O que... é... ela... Para de falar, ah, mano, Você viu que aparece uns perks embaixo ali do HP do personagem? Quando a gente vai Eu fazendo as parada? Que... Eu não sei o que é aquilo. Apareceu no seu ali, tinha três. Que isso, mano? que esse cara fez? Ah, melou pra trás e o botão de bater, ele faz isso, velho. Boa. É quase, quase todos têm alguma coisa de meia lua, pelo que eu tô entendendo, viu, mano? Ué, que da hora, mano? Isso, Isso é, é muito especial legal. especial com o botão de, de, de. Nada, meia lua pra frente, mano. Meia lua pra frente e soco. Me... Perdão. É meia lua pra frente e soco, não, desculpa. É. Pra... Eu acho que é pra frente e X, mano. É... Carai, tomei. Não. Boa, Caio. Boa. O bagulho meio que não tem fim, mano. Muito bom. Nossa, da hora. Que jogo... Nossa, que delícia Gostoso, de jogo. né, cara? <risos> Esse jogo é muito bom, mano. Caramba, vai velho. se ferrar, cara. Caramba. Não, vambora, vambora, vambora. Quer dar um retry ir de novo ou vai trocar? Nossa senhora. Vamos lá, vamos dar um retryzão aqui. Beleza, beleza. Ó, estamos aqui com 25 minutos de vida, hein, povo. Bora, bora. Ê, beleza Ah, Caio, não Brincadeira, velho. Tenta de novo, vai lá Nossa, eu fui desconectado da sala Foi, então, caiu tudo, mano Caiu tudo, é porque a sala era minha, né, na verdade Sim, sim Aí é a, saia, a sala caiu, já era é. Bom galera, então vamos ficando por aqui, eu acho que já deu pra não, é, vocês tá bom, é. entender qual é que é a do jogo, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, e a gente vai jogando, vai brincando, eu não sei, provavelmente eu abra mais alguma live, alguma coisa, não sei, pra brincar com o game, testar, vamos ver como é que... Qual é que é? Talvez a gente abra uma sala pra todos vocês jogarem junto, não sei, vamos ver, tá? É, Caião, obrigado mais uma vez pela participação, sempre é massa jogar jogo de luta com você, velho, na moral, obrigado. Galera do Meia Lua, um salve, beijo pra vocês, meus lindos, vamos ficando por aqui. Qual as considerações, Caião? Cara, gostei demais desse jogo de luta, Calhuzera, é sempre uma honra estar aqui com vocês, meus, amig meus, am meus amigos, Eu tô até empolgado, mano, com o negócio. É, jogando, experimentando esses jogos de lutas novos, assim, que a galera tem lançado Eu tô muito empolgado pra versão final desse daqui Galera do Gamerly Games muito bom estar aqui com vocês mais uma vez A recepção é sempre muito calorosa, principalmente aí nas lives E bora lá, mano, que a gente vai jogar mais coisa aí Tem beta do KOF rolando, deve ser que rola um videozinho também, rapaz rapaz? pra, é pra vocês aí, aí, canal. Virava. E é isso, meu povo Galera, muito obrigado aí, pessoal do Melu Eu Não se esqueça de deixar o likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho aí Tanto aqui e no canal do Kalil também Tamo junto, um beijo pra todos vocês até mais, é? Vamos!